nervosa principalmente desde terça-feira que eu caiu a cara, faltam dois dias para a competição que pode mudar a minha vida eu estava nervosa mas é o que eu falei eu estava segura eu estava consciente essa competição aqui é mais para minha avaliação bioquímica então eu fugi um pouco do protocolo que eu faço, normalmente. Eu não faria um exame bioquímico em competição importante, mas como essa tinha a preocupação de vaga olímpica, nem nada, então eu, eu pude fazer isso.